Tá, eu sei que eu atrasei um pouco e que era pra esse conteúdo sair em fevereiro. Olha, atrasou um mês, mas foi por motivos bons. A gente tava com bastante trabalho e eu não tive tempo pra gravar isso, mas agora eu vou gravar. Juro por Deus, não vai ter mais demora. Ou vai, depende muito da minha agenda nesse mês agora. Lá no final de janeiro, começo de fevereiro, a gente perguntou no Instagram que tipo de coisas vocês queriam saber sobre edição. E levando em consideração o que vocês falaram lá pra gente, inclusive se você ainda não segue o Instagram da Estaca Zero, Vai estar aparecendo na tela agora, segue lá, tá? Dá uma olhada pra gente Levando em consideração o que vocês falaram pra gente lá Eu criei um pouco de uma, de uma estrutura de uma de microaulas que eu vou passar pra vocês aqui no YouTube Ensinando um pouquinho sobre edição de vídeo A gente vai sair do básico e chegar até ali no intermediário para você terminar de ver esses vídeos e já ter alguma noção De editar o vídeo, de saber o que fazer, de como cortar, de como funciona o projeto de quais são os atalhos de teclado, essa paradinha toda aí. Então, sem muito mais delongas, até porque já está um mês atrasado, vamos partir o primeiro episódio e ensinar para vocês como funciona o projeto do Adobe Premiere. Da parte que você clica no programa, até a parte que você joga os arquivos lá para começar a editar. Ok? Primeira coisa, o que, que você precisa para rodar o Adobe Premiere. O que o Premiere pede por base é um processador mais ou menos, não precisa ser um processador top de linha, mas uma das exigências é que tenha 8 GB de memória RAM. Mas você pode olhar lá no site da Adobe, eles têm no site deles as especificações direitinho, só entrar lá, olhar e ver se o seu se enquadra ou não enquadra. Com isso explicado e o programa adquirido, da maneira que você achou melhor, não estou te julgando, a gente vai partir para a parte de entender como funciona o menu do Adobe Premiere. Só para efeito explicativo, eu vou estar usando o Adobe Premiere CC 2018, que é uma versão que eu acho base. É, ele, ele tem as funções que os antigos tinham e tem algumas funções que os novos têm também. A diferença é que os novos é, atualizaram uma coisinha ou outra e funcionam melhor em alguma situação ou outra. Mas 2018 eu acho uma versão legal de se usar e é uma das que eu tenho instaladas no meu computador aqui. Assim que a gente abre o Adobe Premiere, a gente tem o menu de start. E nele a gente tem algumas opções extremamente óbvias, que se você leu um pouquinho você sabe o que ela faz, mas é sempre bom explicar. Tem o New Project, ou o Novo Projeto, que é para criar um projeto novo. O Open Project, que é para abrir um projeto que você já começou. E esses dois menus tem uma variação que é o Team Project, que é para caso você esteja fazendo seu projeto em equipe e você compartilha esse projeto por dentro da Creative Cloud. Com essas pessoas. Na parte do meio desse menu inicial, a gente tem os projetos que foram recentemente abertos. Se você não abriu nada, não tem nada. Mas normalmente ficam os projetos recentemente abertos, separados por nome e data. É sempre legal você nomear os seus projetos, para você não se perder depois. Porque se você... Projeto 1, Projeto 2, Projeto 3... Não é uma boa ideia, porque alguma hora você vai se perder. Nomeia projeto, nomeia arquivo, nomeia... Música que você vai botar, insert, coloca nome em tudo porque senão pode dar uma merda depois Já deu merda comigo e você não quer passar por isso Nessa parte onde está escrito CC Files é onde a gente vai achar os nossos projetos e outras coisas que foram Salvos na né? Creative Cloud O Creative Cloud é o Google Drive da Adobe Basicamente isso Agora que a gente entendeu mais ou menos isso, vamos criar um projeto e vai abrir outro menuzinho, porque a Adobe não gosta de facilitar para gente. Vai abrir um monte de menu até a gente entender o que está acontecendo. Nessa aba que abre, ela também é bem simples, que é a aba de projetos. E muito do que está nela é auto-explicativo. Por exemplo, a aba de nome é para selecionar o nome. E a aba de localização é para você salvar o seu arquivo em algum lugar. Você clica nela e vai, sei lá, você quer salvar os meus documentos. Você vai lá, seus documentos, abre direitinho, cria uma do do e salva. Recomendo também que você não use a pasta base da Adobe, que a Adobe cria uma pasta nos seus documentos no seu computador para você salvar os arquivos lá. Não usa ela, crie uma pasta separada para cada arquivo que você for editar, para você não ficar perdido. Novamente, já aconteceu comigo, não é legal. As outras configurações são meio desnecessárias e a mais importante daqui é a que vai definir se você vai usar. O seu processador como renderização ou a sua placa de vídeo como renderização. Se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, você vem aqui nessa opção, clica e vai ter alguma coisa escrito CUDA, que é sobre o seu software de renderização da placa de vídeo. Esse CUDA é o software que a NVIDIA criou, que ajuda no processamento de arquivos quando você está renderizando, quando você está pré-visualizando seus arquivos de edição. Então, se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, eu recomendo que você use o CUDA. A não ser que ela seja uma placa de vídeo bem ruimzinha e você tenha um processador melhor. Aí você vai para outra opção que é Playback Engine Software. Eu acho que a pronúncia é essa, que é o seu processador. que aí você vai render, quando for renderizar o vídeo, essas paradas todas, vão renderizar pelo processador. Se você estiver usando uma placa de vídeo da AMD, o nome é outro, mas a opção é parecida. É só outro nome de software, porque o CUDA é da Nvidia da AMD é outra parada, mas tem a opção de jogar os arquivos para a placa de vídeo da AMD também. Só não sei o nome porque eu não usei a placa de vídeo da AMD. Com o nome do projeto selecionado, a localização selecionada e a forma de renderização também, a gente já pode abrir o projeto. A primeira coisa que vai abrir para você é a sua tela de projetos. Provavelmente a sua vai estar diferente da minha que eu estou mostrando agora. O que é porque? Essa, tudo nessa tela de projetos é customizável. Você pode arrastar as janelas, botar para cima, botar para baixo, juntar duas, soltar. Então assim, eu mexi nas minhas janelas e deixei elas do jeito que eu queria. Para trocar essas barras, essas janelas de lugar, é bem simples. É só você segurar em cima delas e arrastar para onde você quer. Caso você queira saber mais alguma coisa sobre a personalização das janelas, você tem como vir aqui no menu de Window e ver o que não está marcado aqui pelo Premiere e selecionar. Por exemplo, por padrão o Premiere não deixa o Lumetri Color que é a ferramenta que você usa para mexer na coloração do seu vídeo. Então você vai fazer o que? Vim em Windows, clicar em Lumetri Color e plum, apareceu. Aí é só você mexer no lugar dela e botar onde você quer botar. Caso você queira salvar as modificações que você fez ou usar alguma pré-definição que a Adobe fez no menu Windows você vem em Workplaces que vai ter alguns já pré-feitos da Adobe e você pode vir aqui embaixo e Save Workplace, ou salvar por cima, ou criar um outro. Você pode fazer o que você quiser ali para ter a sua facilidade, entendeu? Agora com o layout configurado do seu jeito, a gente vai passar para a parte de Importar Arquivos. existem três formas de se importar arquivos. A primeira forma é indo em Files, Import, e você seleciona os arquivos que você quer e ele abre no Premiere. A segunda forma é apertando Ctrl-I, que é o atalho do Import fazer a mesma coisa que você fez na ferramenta anterior, que os arquivos vão cair dentro do seu projeto do Premiere. E a terceira forma, que é a forma preguiçosa, que é a forma que eu uso, que é só selecionar os arquivos e arrastar para dentro. Também é show, também funciona maneiro e é mais rápido. O próximo passo que a gente vai ter é criar uma sequência. O que é uma sequência, Jota? Sequência é como se fosse a base do que você está fazendo, ali que vai entrar Música, efeito sonoro, vai entrar os seus vídeos, vai entrar seus efeitos visuais Vai entrar logo, o diabo, o que o que você quiser fazer vai entrar ali Para depois você renderizar isso e virar um vídeo único Para criar uma sequência a gente vai fazer o quê? A gente vai vir na aba projeto do Premiere, que é onde os seus arquivos brutos ficam, né? A gente vai vir até aqui embaixo, nessa partezinha que tem tipo que um papel dobrado Eu não sei o que que a Adobe quis passar com isso, mas para mim é um papel dobrado Clica e coloca em criar uma sequência. Assim que a gente clicar nisso, vai abrir uma série de pré-definição de sequência. Muita coisa. Vai abrir muita pré-definição de sequência. Coisas que a Adobe já preparou pra gente. A que eu costumo usar, que é aqui que é um formato nativo da minha câmera, é o AVCHD. AVCHD que é o codec que a minha câmera filma. Depois eu vou explicar sobre codecs, mas é literalmente o formato que a sua câmera filma de vídeo. Clicando nessa opção de AVCHD, ou de outra opção, vai depender do que você está usando na real, não quero me intrometer nisso. A gente tem as opções de frame rate e de escala, que aí tem 720p, tem 1080p, aí tem 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps. Isso é o quê? Frame rate é quanto, quantas imagens se passam dentro de um segundo. O olho humano enxerga a 30 frames por segundo. Então a gente enxerga 30 fotos por segundo. A nossa câmera, ela enxerga isso de maneiras diferentes. Ela pode ir de 24 frames por segundo até 120, 240 que é das câmeras mais topíssima de linha, que é o preço de um carro. Não, um carro. Um carro ainda é pouco, pedir de uma casa própria. Quando eu filmo a 60 frames por segundo, o que, que eu estou querendo dizer com 60 frames por segundo? E o olho humano enxerga 30? Quando eu filmo a 60, eu tenho a câmera lenta. Que eu posso, dentro do Premiere, diminuir isso para ficar mais lento, fazer aquele efeito tal, pá, do cabelo voando, essa parada toda. E você sempre tem que estar atento nesse tipo de situação quando você está filmando. Por exemplo, agora eu estou filmando a 24 frames por segundo, que é o padrão cinematográfico que a gente vê tanto no cinema quanto na televisão. Então sempre que você puder gravar, em 24 frames por segundo, ou 23.976, que é o correto, grave. A não ser que você queira fazer alguma coisa em câmera lenta. Quando você for criar a sua sequência no Premiere, você tem que escolher qual é o frame rate da sua sequência. O que eu te recomendo fazer não é lei, tá? Não é lei. Mas o que eu te recomendo fazer é sempre criar uma sequência em 24 fps. Porque é desse formato que as coisas normalmente circulam na televisão, no cinema e na internet. Caso você queira criar uma sequência diferenciada, tipo uma 1x1, ou uma 9x16, ou uma Cinescope, é, que são formatos diferenciados, né, que é 1x1 é a sequência para Instagram, por exemplo, que é o formato quadrado, a 9x16 é horizontal, é só a gente clicar em qualquer uma dessas sequências, vir aqui em Settings, e aqui nessa opção a gente ir em Editing Mode. Em Editing Mode a gente vai clicar em Custom, e a partir daqui a gente vai poder mexer. Tanto no tamanho da, do, do, do quadro horizontal e vertical, no frame rate, no próprio codec você pode mexer também. Depois dessa confusão toda de número, de frame rate, de resolução de codec, e você chegou à, à, à sequência que você queria, só clicar em OK, ela vai ser criada, você vai ver que o Premiere vai mudar um pouquinho, ele vai criar uma, uma, meio que umas linhas né, para onde os seus arquivos vão. E a partir daí. A gente vai continuar no próximo vídeo, porque eu tenho certeza que foi... Pra quem nunca editou na vida, ou pra quem tá começando a editar agora... sem é informação pra cacete. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Segue a gente no Instagram, porque lá eu vou estar tá avisando também. Vou estar tá até mostrando uma coisinha ou outra. Sobre o processo de, de criação dos do nossos trabalhos, então... É sempre interessante você estar por lá também. Como eu já tinha dito, e vou continuar dizendo em todos os vídeos. Se ficou alguma dúvida, por favor, comenta. Fala assim, cara, não entendi... Tô com dúvida em assunto XYZ. Por isso que tu me explique coisa tal. Numa boa, cara. Se tu me mandar uma DM no Instagram, eu te manda até um áudio explicando o que você precisa saber. Ou tu comenta aqui no YouTube que eu vou estar te respondendo numa boa mesmo. Porque o, o intuito desse vídeo exatamente é explicar e ensinar para vocês como se edita um vídeo do, do zero até o intermediário de graça numa boa, na moral. Então, se tu. Todo mundo conseguir sair, pelo menos com um pouquinho de informação sobre como funciona a edição de vídeo, pra mim já tá perfeito. Pra quem não sabe, eu sou o Jota, esse foi o Easy FX, ou a terceira temporada do JFX, que mudou de nome, porque eu adoro mudar o nome de projeto, e até semana que vem.